olá meus amigos, minhas amigas vamos agora ent entrar aqui nessa estrada tem mato de um lado, de outro olha só o nordeste aqui do Pernambuco quando chove gente tudo verde, maravilha e agora nós vamos lá na roça do Zé veja bem gente, e vamos lá no guarda-chuva gente ó, é incrível que parece o nordeste casando é guarda-chuva porque tá chovendo e a gente não quer molhar o celular não quer se molhar porque aqui está um pouco friozinho eu nunca tinha visto o nordeste friozinho igual aqui e vamos entrando aqui, gente. olha só gente, o capim aqui ó Aqui, gente, para o gado é uma maravilha quando chove, hein? Então vamos lá, ó, oh, peguei aqui umas canjerona, tá em outro vídeo eu colhendo canjerona, colhi as canjeroninhas, a gente colheu do pé, legal, e vamos chupando canjerona. Pro... Não vamos chegar até lá porque é 4km que nós vamos a pé. O Zé vai todo dia, vai e volta quatro vezes para ver o gado, ver a roça, que tem a roça lá. E aqui, ó, estradinha aqui, essa estradinha aqui passa carro, Mandel. Não. Não. A estrada de carro como foi a outra, né? É outra. Essa aqui é uma estradinha por dentro do mato, que não passa carro. Você vê que aqui, ó. Ah, gente, aqui ó. Área preservada aqui no Nordeste, aí ó. Aqui, ó. Essa aqui, gente, é uma árvore grande aqui, ó. Isso aqui é um pé de angico, né? Isso aqui é um pé de angico, gente. São árvores são de, de, de grande porte aqui do Nordeste. Essa aqui, ó. Então, se você é Essa aí é angico branco aqui é o angico branco, isso aqui é medicinal, né? É, angico branco é medicinal Medicinal, a casca serve para quê, você sabe? Olha, geralmente é para infecção urinária, né? É, tô aqui, ó. olha só tô aqui, gente, você chegar aqui no pé de angico Você não pode tirar muita casca, não Você tem que tirar um pedacinho daqui, para se dali. ali Isso aqui, gente, serve para infecção urinária Eu já vi falar, mas eu não, eu, não, eu, não, eu não lembrava Nasceu aqui, um, aqui tem um um. um, um, ativo, uma, um... É um mato nativo, né? Aqui não, aqui foi que morreu uma galinha e aqui criou as folhinhas e nasceu uma ave dentro do anjibo aqui, ó. Eu mandei uma próxima aqui de pertinho aqui, ó. Aqui, ó, não pode pôr a mão, porque você cobra, viu? Mas aqui, ó, devagarinho, então aqui nasceu, ali é um touquinho que morreu ali, ó. Então ele pegou e nasceu aqui, ó. Então, gente... Olha a cimenta aqui, dá uma olhada. Pedrinho, uma olhada. Olha a cimenta aqui, ó. Pois é, a cimentinha dele aqui. Então, gente, é muito importante da na natureza e assim, gente, eu achei que era um caminho novo, mas o Manel falou que já tem mais de, de 100 anos o caminho, ó. Isso aqui passava carroça, animal, o que, que era? Aqui passava as pessoas de pé e um senhor que morreu com 100 anos, que trabalhava junto com, assim, era roçado vizinho, eu tô falando que 100 anos porque o velho morreu com 100 anos e ele já contava a história desse caminho de outras pessoas que eram mais velhas do que ele, né? Uhum. Entendeu? Tá bom, minha gente, ali ó, ali é um coxo de madeira que da ração pro gado, ó, mas esse não é o propósito, não, então a madeira no meio não é o propósito do vídeo, não. o propósito do vídeo é, é mostrar a paisagem, né, mas ali é um coxo, pega uma madeira ali, ó, e pôr a ração ali, ó, olha que legal ali, ó, o meu camarada, olha, então, tem muita madeira aqui, ó, a cerca aqui é feita de arame com pau a pica, as pessoas plantam algumas arvazinhas perto, aí já serve cerca-viva, vocês podem ver que aqui, ó, faz parte da cerca aqui, ó, aqui ali ó e aqui ó cerca viva aqui ó. ele pega aqui uma estaca de madeira no tempo de chuva ele planta no chão e elas brotam algumas não mas algumas brotam então fica uma certa cerca viva tanto de um lado como do outro ó. aqui também é a cerca ó cerca viva só de madeira grande isso aqui é o homem que vai plantando olha ó. e vai fechando ó. você sabe você sabe como é o nome dessa planta aqui não que só tem em São Paulo tem Sim. muito em condomínio de, de milionário. Sim. Essa planta aqui se chama... Nunca tinha visto. Ela. Não põe a mão não, não põe a mão não. Não? Não, não pode pôr pode a mão não. Não, por quê? Sabe por quê? Porque isso aí, ele tem, ele, tem, ele, tem uma, uma, ele tem um pelo, né? Que você não consegue enxergar. E quando você coloca no corpo ou nos olhos, é, você começa a perder a visão. Ah, é? é. Então, então, gente, ó, eu, eu já vou pegar aqui, ó. Tem uma aguazinha aqui nas folhas. Eu já vou lavar minha mão aqui, ó. Nas é. folhas aí, ó. Quando <risos> ela falou que tem um pelo que é venenoso. E eu é. não sabia, gente. Ó. Isso aí. Isso aí. <risos> é. é, você tá com conversa, Manel. Não, não, exatamente. Você tá com conversa pro <risos> oh, meu lado. Falando sério. Isso aí, antigamente as secas, era todo esse mato aqui, ó. Esse mato aqui que você tá, eu tô mostrando aqui, ó. Vou mostrar de perto. Isso aqui se chama avelói. Avelói. E antigamente... No, no, nos anos 80, nos anos... Ah, 100 anos atrás... É... Isso aí... Era todas as secas, era feito com isso aí... É. Aqui, gente, ó... Esse lugar aqui tem muita rocha, ó... Isso aqui é um camisinho da formiga né, Mané? Isso aqui é camisinho de, da saúva, mas ela só trabalha de noite... Olha, a formiga corta a, algumas folhas... Aí vem aqui, ó... O ninho da, dela, deve ser pra ali, pra aquelas pedras. Aí pra dentro... pois gente, então é assim, gente... O canal... Rápido Zé tá aí com vocês... Gente, olha, eu só fico mais contente do que o que eu tô. Se vocês jogar o dedo no, no link aí, se inscrever no canal, deixar o. Deixa um comentário, fala o que, é que tá achando aí. Não, não tenha medo não. Pode comentar. Comenta o é que você quiser aí. Só não vale palavrão, tá bom? Que é um canal social, um canal legal, não vale palavrão. Mas comente, pode comentar. Fique tranquilo, vamos lá. E eu nós vamos lá porque o nosso amigo não, não, já foi embora. Então eu ter que apertar o um passo, porque ele já tá bem longe. Ele faz, gente. O Zé ele faz esse caminho aqui, Dizendo que quatro vezes um dia, e dá quatro quilômetros até, a, a, até quatro lá. Quilômetros. Ele vai e volta, então são oito vezes, quatro para ir quatro para voltar, porque ele vai cedir, vê o gado, aí ele volta, aí depois volta de novo, volta para almoçar, e é aquele tempo, está lá e lá, ó Zé, estamos indo, Zé. Não, gente, olha gente, que maravilhoso, gente. Isso aqui só é legal quando chove, porque tem muita folhagem, o cameraman tá querendo cair aí, ó. Tá tremendo a voz. Olha só, gente, mais um manjico aqui, ó. Esse aqui não é branco, não é de outro, ó. E as pessoas plantam em burana, ó. emburando pra poder fazer cerca-viva aí, ó. Ó, ó o monte aí, ó. Então, gente, ali é o Manuel, ó. Eu não encerrei o vídeo, não, o Manuel não encerrou. Então, esse aqui é o Manuel, ele também tem um canalzinho jornal do Manuel. Se inscreve aí pra ajudar o canalzinho do rapaz. E vamos, vamos, vamos lá, fui. Agora é de verdade. Olha, vamos lá, pegar o Zé lá, vamos lá, Zé. Cuidado pra não cair. Gente, um abração, fui. Só alegria.